It's been a while, haven't felt this way. I am here today in Stansted Airport. Um, our flight was cancelled due to bad weather, and um, yeah, we are flying Ryanair. So there it goes. Why you pay so little in your ticket is because they do not spend money with anything at all. Because you see, for all these people, there are several flights cancelled by now. There are now four people. Uh, trying to find accommodation and new flights for all these customers. And uh, this is now, because we are here in the line already for almost three hours. It was two people only. And the only thing they say is that it's a Friday night. They cannot get employees to come to work. So that's that. When you pay, I don't know, 20, 30 euros uh, per ticket, it seems like you don't deserve a better treatment than this. Passeio de um dia aqui em Amsterdã Vendo o máximo possível é, Eu estou aqui na frente Da uh, Amsterdã Central Que é onde você deveria começar a sua caminhada Eu vou mostrar agora Você olhando Aqui da Amsterdã Central Se você olhar para o seu lado direito Ali atrás Onde tem essa, uh, esse carro De tickets públicos Vai ter o que eles acham que é o maior Bicicletário do mundo, mas é Impressionante ver, mas aqui para se orientar À direita, uh, você vai ter o bairro de Jordaan Que é o bairro hipster aqui de Amsterdam E é onde também você vai encontrar a Einfranck um, Achterhuis O museu da Frank. Ali para a esquerda, tá vendo aquela igreja ali? Ela marca o início ou o fim, dependendo de onde você começar, do Red Light District e também tem uma rua ali uh, cheia de cafés que é onde você vai uh, fumar um, cannabis, marihuana, como você quiser chamar Mais tarde eu vou dar algumas dicas nessas duas áreas e a gente vai começar aqui, na verdade, pela Rua do Meio que é a Damrak, que costumava ser uh, o rio Uh, foi esse rio que eles divergiram através de uma barragem que se chama Dam. Uh, e essa, essa rua vai terminar na Dump né? que tem Palácio Real. Então eu sugiro que você comece a sua caminhada por aqui. A gente saiu ali da a, a estação central, andamos até aqui, cuidado para atravessar os trilhos uh, e a gente está começando a descer a Damrak. Aqui, eu, o que eu gostaria de mostrar é que ali à esquerda, olha, você atravessando a Damrak, você vai ter os famosos uh, passeios de barco. Você tem... Dois tipos de passeio de barco Você tem aqueles que você pode subir e descer quanto você quiser Ou você tem um normal de uma hora Que é o que eu sempre recomendo Porque não é muito prática essa ideia De você ir pelo canal até um outro ponto da cidade Descer e pegar o barco de novo Porque eles não são muito frequentes Então meu conselho é pegar escolher um deles Normalmente eu vou no Grey Line E fazer o passeio ele dura uma hora e a minha recomendação é que você faça quando você estiver bem cansado Vai chegar aquela hora do dia em que você precisa descansar um pouquinho as pernas Pega uma coisa gostosa para comer Ou um vinhozinho, alguma coisa para beber Porque você pode levar a bebida para dentro E senta no seu barquinho, de preferência na janelinha E curte o seu passeio A gente continua descendo aqui a Dambra, que vocês podem ver ali atrás da estação central. Eu só parei aqui é, na frente é o prédio da uh, Amsterdam Exchange, mas eu parei para mostrar essa rua linha que se você tiver interessado em nesse ponto e para o Red Light District, esse é um bom caminho para você pegar. Você vai reto aqui nessa ruazinha uh, até o canal onde você vai achar o Red Light District. Durante o dia é meio calmo, não tem muito para ver. Eu recomendaria você ir, não precisa ser de noite, porque nós estamos no verão, vai, vai anoitecer às 8, às 9 h 10 da noite, mas recomendaria você ir depois das 7 ou 8 da noite, quando fica mais movimentado, e você pode realmente ver as moças na vitrine. A gente vai continuar andando por aqui. Ali na frente a gente vai ter uh, algumas lojas e eu vou mostrar para vocês quando a gente chegar lá. Estamos descendo aqui a Damrak e chegou nesse ponto onde você vê a esquerda uma das lojas mais uh, sofisticadas de Amsterdã, a The Beinkorf. Ali você vai achar marcas tipo Prada, Dolce Gabbana, mas vai achar também um, tipo Tommy Hilfiger e perfumes. Uh, agora no verão ela está em liquidação e à direita você vai achar a Primark. É, eu acho um dos maiores contrastes aqui, a é mais cara a é mais barata. Mas esse lugar é um lugar importante para você, se você estiver fazendo turismo. Por quê? Nos dois lugares você pode usar o banheiro. Os dois lugares têm banheiro uh, para os clientes, você não precisa pagar. E o da Primark em particular, se você quiser também dar uma olhadinha na loja, ele tem banquinho para os maridos. E nesses banquinhos dos maridos tem também lugar para você recarregar o seu celular. Então essa é a dica, fazer compra, mas também se você precisar de uma pausa no banheiro, ou precisar recarregar seu celular, na Baincorf não tem para recarregar o celular, mas na Primark tem Essa aqui é a entrada do Museu de Amsterdã E eu sempre que eu gosto de mostrar aqui é que realmente você vê que o negócio não está muito certinho Aqui ali dentro tem um café, tem um jardim bonito E você não precisa necessariamente pagar para entrar no museu Só entrar aqui e dar uma olhadinha já Eu acho bem legal, bem interessante Vou andar aqui Tem um café bem legal Não sei se está chegando já a época do Gay Pride Mas como vocês podem ver está bem uh, decorado E aqui é onde você vai para entrar no museu Minha recomendação, entretanto, é que você vá para a praça do museu, o Museu Plein, e visite museus melhores lá Tem o uh, Rijksmuseum, tem o Van Gogh Museum, State Lake Museum A gente está descendo aqui ainda a Calverstraat Você vai chegar na uh, Amsterdam Cheese Company, que é uma loja bem tradicional de queijos E você vai ver a Begeinensteig, uh, rua Begeinensteig e se você descer essa ruazinha, que na verdade também é um ótimo lugar para você tirar foto, porque é bem bonita, você vai achar aquelas casinhas você acha em toda a Holanda, acha é, também é, na Bélgica, onde as mulheres solteiras na época é, faziam voto de castidade e moravam. Então são coisinhas brancas, ao redor de um jardim e normalmente é bem bonitinho ver. Vamos lá! você vai chegar aqui no Begeinhof, você pode passar pode entrar não paga é direto e você vai ver o lugar onde as moças elas não eram freiras uh, mas elas faziam um vot voto de castidade e ajudavam na igreja ajudavam orfanatos e moravam aqui nessa nessa área Ali no fundo tem uma capela. Aqui você pode ver a imagem de Jesus, de Santos. Quase no final da Kalverstraat número 190 Você vai achar Van Wonderen Stroopwafels Se você gosta dos biscoitinhos holandeses Eles dão uma gourmetizada aqui Olha lá todos os tipos Que nós temos aqui Nós vamos comprar Acho que eu vou comprar uns dois pequenos né, Para experimentar os sabores Mas olha só Eu vou lá dentro volto para dizer o preço Olha, ela faz na hora, ela parte ali o Stroopwafel que ela fez antes ali naquela... Um... isso daqui tem cheiro de delícia. <risos> tem um cheiro muito bom mesmo. E... Ela parte ali, ó. Isso é M&M's. Oh, M&M's. Eu não acredito que ela vai... ok. É realmente fresco que a menina fez o, o pedido errado, o MM, ela fez de marshmallow. Ela não pensou duas vezes, pegou o negócio e jogou fora. E eu tô aqui, ó, chocada. Vou pegar ele no lixo rapidão. Esse né? <risos> é o lixo mais maravilhoso da cidade. E ela tá ali, ó, ela corta ali ó, a bolachinha que ela fez antes. Daí esquenta ali naquele ferro. Coloca o caramelo dentro e daí por cima chocolate e o MM. E com um detalhe, todas usam luvinhas aqui, o que aqui não é uma raridade. M &M? Thank you Al. Vamos agora fazer a nossa degustação. Vamos. O meu deve estar o mais quente. É. Nossa, É uma delícia, mas é doce. É uma delícia, mas o seu predomina. Esse aqui tá mais neutro. Hum, troca. Ih, você ficou sem? Então. Falei pra fazer um Quando esfria ele fica melhor. O meu olho tava meio quente, ele não tá crocantinho. Esses aqui, conforme vai esfriando um pouquinho, ele fica mais crocante. Não o de olho ainda. De olho bem bom. Só que sai muito. E é o gosto de olho. É o gosto de olho. Eu gostei mais desse, porque dá para desistir de seu Porque que pó bom Eu gostei mais do de óleo que eu gostei da crocância que dá Eu gostei de Então eu acho que o vencedor aqui dos três Foi esse com amêndoas Eu gostei muito do de óleo Mas o que eu acho é que Eu acho assim se você Quando você come ah quase caiu Quando você come essa metadinha Que é onde tá. O extra que você pediu vai ficar com gosto do extra, óbvio Mas depois, quando você chegar na outra metade Não, esse aqui, ó. Vai ser o gosto do stroopwafel puro tradicional holandês Um pouquinho depois da uh, loja de stroopwafel Você vai ver aqui uma rema E essa rema é na entrada da Calver Passage Você entrando nessa passagem Você vai andando por aqui e vai ter um elevador que vai te levar ao topo não é um prédio muito alto, mas tem uma vista muito bonita aqui de Amsterdã e tem um café lá em cima, eu vou checar o nome para vocês mas é um café onde você paga 2, 3 euros, eu acho que uns 3 na verdade para sentar tomar seu cafezinho com uma das vistas mais bonitas aqui de é, Amsterdã oh, o elevador é aquele ali e o nome do café é Blue Amsterdam. Vamos para o elevador e pode ver que o elevador ele vai meio torto, ó. ó a gente tá aqui no Blue Café E o café, sim, é muito bom Eu realmente sugiro, vocês tomarem um café Mas são lanche de queijo que também, maravilhoso Nós estamos uh, fazendo a voltinha, olha E óbvio que eu vou ter que mostrar pra vocês um pouquinho, olha Da comidinha deles, pastel de nata mas E o ambiente é super legal, é uma vibe super legal E se você conseguir uma mesinha aqui nas janelas, olha, você vai almoçar com uma das vistas mais bonitas de Amsterdã A minha preferida é aquele lado ali, porque você vai ver é, uma das torres mais antigas da cidade Que é essa torre do uh, relógio que a gente está vendo aí na frente e não paga nada, se você quiser vir aqui eles são bem legais Se você quiser vir aqui e só fazer suas fotos como a gente está fazendo A gente tá, acabou de comer Stroke Waffle mas Se você quiser sentar naquelas cadeirinhas ali, ó, saboreando um suquinho, um café, o que quer que seja Vai ser ótimo Nós vamos subir, tem mais, uh, no andar de cima tem um toilette. Você também pode usar, de preferência você consumir aqui Mas tem uma vista mais bonita ainda de lá do segundo andar. É só você subir e esse é o pedaço mais bonito na minha opinião de Amsterdã. A gente vai descer agora uh, na nossa caminhada pela Calverstrat. A gente vai passar por dentro daquela Clock Rebal. É Nós vamos virar à direita ali da frente, que você não consegue ver que tem um prédio, mas ali fica o um mercado de flores. Mas olha... Ah, aqui é o mercado de flores. A gente vai passar por ele a caminho uh, do Museum Line. Oh, No final do uh, Blue Market, do Mercado de Flores, tem um negocinho servindo uh, Harim, que é esse peixinho aqui, ó, ela já fez a bondade de cortar em pedacinhos, porque o original é você pegar o rabinho do peixe, entortar o seu pescoço e comer. E agora os nossos voluntários aqui, ó, o Bruno vai experimentar, tem que chuchar o um pedacinho na cebola, o Harim, ele é cru, mas curtido, né, na, na, no vinagre. Reações, reações cara Não tem muito gosto Um sashimi Um peixe diferente Mais salgado Ele tem que ser bem salgado Porque na, na, no vinagre tem sal No vinagre que cura Sim. ele E você, Fernanda, o que, que você achou? Parece você que não gosta muito de peixe, né? Na verdade hum. Opa, Você chuchou na cebola? Chuchei Copo é fechado que é bom é respirar, de olho fechado Não, ah, é um peixe Sem mastigar É um sashimi É um sashimi peixe. Meio oleoso, sei lá É, o peixe ele é bem gordo, né? Ah. Bruno, vai riscar um okay. segundo um pedacinho Ah, não pode desperdiçar, né? É, então vamos lá Nós saímos ali da, do mercado de flores Você chega aqui nesse... Um, Nessa rua com o trilho do trem Ali foi onde a gente comeu o Harem E agora nós vamos seguir em frente Por essa rua uh, A caminho da light supply E depois a caminho da museum E da, na pracinha Onde tem todos os museus Que é onde também é aquele sinal Uh, Dessa vez provavelmente está tá em hora de almoço a gente está ficando com fome provavelmente ali da Light Supply a gente vai dar uma viradinha pro food hall, uh, hallan que é um como se fosse um hall bem grande com uh, não é food trucks mas são uns food kiosques e onde você pode comer vários tipos de comida e é uma moda aqui que pegou na Holanda e são todos muito bons esses mercados food market com comida gourmet então nós vamos seguir andando por aqui só para vocês terem uma ideia faz mais ou menos duas horas que a gente está andando e com calma não estamos correndo e a gente subiu lá na, no, no Blue Café e vamos continuar seguindo aqui o nosso passeio de um dia Nós continuamos descendo a Leitzstraat, a caminho da Light Leitzstraat e ali a gente vai virar para a Praça dos Museus. E aqui é uma, um vídeo meio que de utilidade pública que eu, que eu quero mostrar para vocês. E aquele McDonald's ali na esquina, ó, que é um McDonald's cheio de tomada para os clientes é, recarregarem os seus equipamentos eletrônicos. Então já usei ele algumas vezes uh, A gente tá aqui há umas duas horas Já andando Normalmente é quando suas baterias estão Completamente vazias E se você não tiver um power bank A sua opção é parar ali Enquanto comer alguma coisa Recarregar seu celular okay, nós Estamos no murinho Onde você acha essas gostosuras Olha ali como funciona Você coloca sua moeda E Escolhe o que você quer, sem assim você colocar o que você quer, ó Você aperta o botão, tira o que você quer e fecha a portinha Então nessa fileira, ó, todos os hambúrgueres grelhados são 2,50. Você coloca a sua moedinha lá em cima E você aperta o botão da janelinha que você quer e tira o que você quer Fernanda vai trocar dinheiro pra gente Fernanda, 5 euros Você coloca na maquininha A gente vai fingir que a maquininha funcionou Porque ela não funcionou Mas a gente achou que é uma moedinha de 2 euros Que é exatamente o que custa o nosso Rondvles Croquette Tem uma menininha ali na frente já Rapando a janelinha do place Croquette E a Fernanda vai lá Olha só, exige muita concentração. Uhum. Peraí, peraí, o ângulo, o ângulo. Ih, eu já enfiou a moeda, Já né? a moeda. Tem daí daí você aperta é. o botão da janelinha que tem o salgadinho, né? Um tá mais bonito? Todos são iguais. Daí, tana, pega lá, vai comer tua mão. Vai comer, E fecha. Agora vamos fazer a degustação do croquete. Que no caso da Fernanda vai ter um leve sabor de peixe. Ah, porque bom. a mão dela tá cheirando peixe. <risos> Olha lá! É a carninha misturadinha com a, com a... É a carne misturada com batata, farinha Muito e crocantão é, e maciozinho. Viu melhor que o peixe. Bruno, e a sua opinião? Super saudável, certo? Claro, mais fitness. aqui. <risos> médio, parece uma sopa dentro. Ah, eu achei bem bom, bem temperado. Gostei. Bem temperado. Maciozinho por dentro e trocando por fora, aprovado. A gente tá agora chegando na Light Sip Line. E queria mostrar olha que legal: a cidade tá se preparando para o Gay Pride. Olha ali a H&M Olha o louco deles, que legal. As bandeiras. Chegamos aqui mais uma vez Ao Bulldog Nós tivemos aqui ontem à noite O Burger King Mais rentável Acho que do planeta Porque olha ali, ó, fica do ladinho da, Do Bulldog E aqui o interessante É que olha ali, você vem em cima do Bulldog Police Builder. E aqui vai a minha dica pra vocês Vou sair um pouco de perto do barulho se vocês quiserem experimentar uh, cigarro de maconha, que é legal, você pode entrar, comprar seu cigarrinho e fumar lá dentro, não aconselho você sair com ele, se você for pego um cigarro você um, vai ainda ser fechado, você não tem nenhuma, um, não vai ter nenhum processo criminal contra você ou nada disso, mas uh, você é permitido. Uh, fumar dentro do café ou tirar algumas gramas, 3 gramas, algo do tipo, mas não aconselho. E se você quiser, venha nesse aqui da Light Supply porque a uh, qualquer momento do dia tem bastante turista, é um lugar bem seguro, de noite tem um carro de polícia que fica ali do lado, ou seja, ninguém vai te incomodar. E aí dentro do Bulldog Café, pra você, se você quiser realmente fumar o um cigarro, você tem que entrar Tem uma portinha ali, ó, onde tá escrito, você entra através dessas portas de, de uh, vidro E ali dentro, ó, tá escrito Coffee Shop, você tem que entrar dentro dessa, dessa área e lá, eles vão te oferecer, você pode comprar vários tipos de erva E você pode também é, encomendar os seus cigarrinhos prontos E você vai ter que fumar lá dentro, aqui fora você não fuma Nós estamos aqui no The Hallen, que é um food hall Nós pedimos um trato um de medze Olha, são vários tipos de humus vem pita ali no canto, um monte de bolinho de falafel. Esse prato, a não ser que seja esteja muito enganado, é vegano, porque não tem iogurte, não tem nada com ovo aqui. Ali a gente pediu o sushi. Tá bom o sushi? Então, falando que tá bom. E daí tem algumas cervejas. O Bruno pediu uma de trigo. A Fernanda pediu uma que eu acho que é belga, a e eu estou indo de fim mesmo.